Uh, galera, desculpa não estar tá postando Minecraft, mas é que chegou meu fone novo e eu tinha que falar pra vocês que é um fone novo que eu comprei, né? Nos próximos vídeos que vai ter eu vou gravar com fone novo. Hoje mesmo eu vou gravar Hallow Night, ou seja, o Hallow Night já vai estar tá com esse fone novo diferenciado que tá bem melhor a qualidade, pelo menos meus amigos acharam. Eu achei, eu não sei como vocês estão achando, mas é... Tá melhor. E é um aviso bem rápido mesmo Eu só tenho que dar alguns outros avisos também Eu compro um fone novo Ele é wireless, então vai mudar muita dinâmica Dos vídeos e de live que eu vou postar Que por exemplo Eu posso sair pra beber água uns 10 segundos ou deixar na gravação, não sei se eu vou deixar Mas se eu deixar, vocês vão Eu vou conversando com o chat mesmo bebendo água, saca? E vocês vão ouvir eu bem mais Tipo, respirando, tipo Porque sai Então Meio que não tem como evitar isso Uma coisa também é que eu vou avisar nesse canal aqui Porque eu quero E eu acho que o gamer não vai se incomodar com isso Que ele tá voltando com o canal Então, ele tá voltando lá canal dele Dá uma no canal dele Ele não posta vídeo faz 10 mil anos O canal dele é o GX, tá na Desk Deixo Sempre na Desk quando ele participa Mas dessa vez eu vou deixar na Desk porque ele é um cara legal Merece reconhecimento agora Principalmente quando ele tá voltando no canal Depois de meses parado uma forcinha pra ele, né, eu sei que eu tô meio bombado ultimamente, mas vamos dar uma força pra ele uh... uma das coisas que vocês também estão percebendo é que eu não tô gravando muito vídeo diferente, talvez não tô falando se vai ser realmente, eu gravo um vídeo diferente uma vez por semana não tô falando nada uma ideia que me surgiu na cabeça é Eu gravar um vídeo de um jogo que eu não tô gravando Tipo, totalmente fora do rumo Eu conversando com vocês diretamente Não uma parte cortada de live Só cortadinha ali Talvez eu vou tentar dar uma editada e como os antigamente Aí eu não posso prometer nada Mas eu prometo que eu vou tentar Ahn... Um... Outra coisa também é que eu mudei de escola, isso eu já tinha falado, mas agora realmente eu estou com horário diferente. Pra vocês não mudou nada, mas pra mim mudou bastante coisa porque agora eu saio duas horas da escola. Então, eu perco duas horas de coisas, eu tô meio apertadinho, saca? Eu termino de botar meu vídeo pra renderizar. seis e meia ali mais ou menos eu tô disponível. Ou seja, eu só tenho... 30 minutos antes de iniciar live para tentar fazer alguma coisa. Eu sei que durante o tempo que renderiza o vídeo, eu tenho coisa para fazer, eu também sei disso. Mas eu gosto de fazer mais coisas depois que o vídeo renderiza. Então, fica complicado para mim. Talvez eu tente acostumar com isso e beleza. Oi. Fone, seu Oi tio. E aí Olá. É, bluetooth? Som. é bluetooth, ó. Nossa. Invasão do meu tio da minha mãe do nada, os caras tem que abrir na hora que eu estou cravando. Uma coisa também que também tá mudando muito é que, né? O falando continuando assim, não tá falando, tá mudando a área de escola e tá mudando muita coisa pra mim. E eu tô tentando ter um pouco tempo livre, lá blá, blá, Isso eu já falei, eu perdi totalmente. É, eu acho que é isso. Não tem mais nada pra falar do vídeo pop. É isso, tchau, vamos Tchau, tchau, tchau. Esse vídeo, foi lá.